Viva amigas, vejam a maravilha deste trabalho, um trabalho em relevo, vamos ver aqui, está em relevo, é maravilhoso, vamos lá ver se eu consigo mostrar como é que eu puxei isto da minha cabeça, isto é um meio ponto, mas é um meio ponto que está aqui, em... feito nos outros pontos, reparem, isto é o ponto alto, o azul é o ponto alto, vamos entrar aqui bem juntinho, vamos puxar o fio, depois vamos passar aqui por cima também, junto ao ponto alto do vermelho, bem no finzinho do pé, né? do, da base. E agora avançamos um ponto, que é para ficar com a laçada trancadinha, e vamos puxar por baixo de todos. Portanto, é, um, é meio ponto. Isto está maravilhoso. Isto fica maravilhoso. Claro que faz um bocadinho de pressão, mas não embabada. Mas faz pressão. Agora é maravilhoso. Está a duas...